Bora fazer o um evento sazonal, lembrando, lista de dicas na descrição. Quem for comprar o overclock, utiliza meu cupom que tá na descrição para ajudar aqui o canal. E quem é novo no canal, olha a lista de dicas aí na descrição. Hoje a gente vai fazer o sazonal para pegar o Cadillac CT4-V e o Radical RXC. A loja do Forzaton tem uma Speedtail, que eu já possuo, e uma GTR, Mercedes AMG, cansada. Vamos fazer essa placa de perigo aqui, temos que pular aqui 600 metros. Bora lá, bora lá, tem que pular aqui meio que pro lado direito, tá? Uai, mas ele me jogou pro lado esquerdo, mas que loucura, vai cair na casa Nossa, velho, 628 metros, tá compartilhado com o zeg, Jesco Temos aqui um radar de velocidade, podemos passar aqui a 450 km por hora Bora lá, gente. Pode usar esse mesmo Koenigsegg para fazer essa proeza aqui, tá? Tá compartilhada a tunagem do Koenigsegg disco. Vamos fazer essa área de velocidade aqui, meu nobre. Temos que passar aqui com a média de 225. Eu vi que a média de velocidade aqui é baixa. Eu acredito que esse carro aqui consegue, mano. É 200 e pouco, né? Vamos ver se esse carro aqui tem manobra suficiente, mas se pegar, por exemplo, um Apolo, ele consegue também, não consegue? Ó, nessa descida aqui, ele vai atingir aí uma média muito alta, né? 230 km por hora. Vamos fazer essa corrida aqui, gente, de rali, tá? Classe C. São três corridas nessa categoria. Tá compartilhado, prelude. Bora lá, gente, bora lá. Na hora que o Metal falou do Fortnite... Eu até fiquei nervoso. Eu gostei do Fortnite, cara, mas... Eu não sei se a gente tem tanta relevância com ele fazendo lives. Mas eu tô fazendo lives dele. Aqui na, na, na Twitch TV eu faço lives do Fortnite. Só que é eu acho que eu vou fazer no começo. o Horizon a gente deixa... É tipo assim, duas horas de forte, duas de Horizon. Duas horas de... De Aceto Costa no outro dia, e depois duas de Horizon. A gente fica revezando junto com o nosso jogo principal, né? Que é o Forza. Até lançar o novo Forza Motorsport aí, né? Amanhã a gente tem o... Vou fazer a live do update. Postei um vídeo hoje falando da Lamborghini STO. Nossa, mano, aquela Lamborghini lá, ela... Ela é insana, hein? Carrão, cara. Carrão. Será com quem ela vai competir aqui com Foz hein? Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá, ficou muito top. Tudo sobre ela, tudo sobre ela. Eu acho que ela vai vir pra cá. É, com o mesmo nível do Porsche 901 GT3. Vai vir com muita manobra, né? Aparentemente, ela vai vir com muita manobra. Ó. Coisas que ela tem que vir o Forza se tirar é porque o Forza sacaneou. Freio de corrida nela. Ela já vai vir... vir ela, ela já vai vir e vir. Ela já vem com freio de corrida. Eu acho que vai vir porque eu acho que a, esse, a, a, a performante que a gente tem aqui, ela vem com freio de corrida, né? Então essa vai vir também. O aerofólio tem que ser ajustável, mas eu acho que o Forza não vai trazer essa... Essa opção pra, pra gente, que o Forza é maluco, mas o folha ajustado. ajustável. E o V10 dela é de 630 cavalos. Ela... Ela... Você acha que vai vir no pique da SF90? Ah, é, a gente tem a SF90 aqui, né? Mas eu não sei se elas, se elas competem juntas. Eu, eu tava pesquisando com quem essa, essa Lamborghini Compete. Eu só vi o pessoal fazendo ela versus a, a MG Black Series e o Porsche 900 GT3. O restante eu não vi. Vai ser S2 ela, Será? Temos essa corrida de rua, classe A. Esse campeonato aqui tem três corridas. E tá compartilhado o Mustang da RTR 2018. Bora lá, é, é Ford Mustang RTR. O um brabo. Só que chegou aqui cansado. Será quando que vai chegar o um novo pra gente? O Forza Monday é na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai saber... Quem vai chegar pra gente além da Huracan STO? Nossa, o cara aqui. Esse brake test, meu filho. Aqui você não freia, né? Mas lá, lá na, em linha reta você freia, né? Aí, ó. Aí, ó. Tá lá ser complicado. Esse carro aqui é um Mustang com um aerofólio Pode, POD, aquele aerofólio ali. Meu Deus. O Forza Horizon Chegou é, Não veio com muitas opções de aerofólios E a culpa é do Forza Motor Sport A culpa é do Chris e aquela preguiça De trabalhar 10 anos fazendo Forza E me traz o mesmo aerofólio De 10 anos atrás Não é possível ah, Não é possível Que ele não vai mudar isso Eu acho que ele vai mudar eu acho que até o lançamento do motor Sport O aerofólio vai ser diferente Porque eu acho que ele sentiu A crítica pesada Do, do público Do automobilismo virtual Do Forza No lançamento do Forza Horais Eu pensei assim, pô esse Horizon 5 aí vai vir com o um novo aerofólio, porque ele já vai pegar a base do novo motor esporte. Aí quando eu vi esse aerofólio antigo, eu... Ih! Será que o novo motor esporte tá com o aerofólio antigo? E não é que tava? Mas eu acho que eles vão mudar isso ainda. Só que esse Horizon aqui, se mudar a aerofólio lá, acho que não vai mudar aqui não, será? A não ser que apareça uma atualização aí pra gente. Olha só, temos aqui um desafio de fotos para a gente fotografar qualquer esportivo, esportivo moderno no Hotel Palácio Azul del Oceano. Fica bem perto dessa placa de XP aqui, ó. É bem aqui, ó. Bora fazer a corrida online agora? Ó, o carro é sem tunagem, viu, galera? Bora lá, vamos fazer esse evento aqui. Olha o tanto de gente na minha frente. Um monte de meca sem tunagem. Pelo menos tem um anti-lag aqui que alivia um pouco, né? Ah, cara, não faz isso não. Não faz isso não. não faz isso não. Aí, ó. Tá, os bots desse jogo aqui, eu vou falar pra você, viu? Os bots desse jogo aqui é tudo sem noção. Vamos atrás dessa meca aqui. eles é, é corrida em equipe eles devem bater de propósito Pra, pra gente perder, né Mas eu acho é, Que isso incentiva Meio que o jogador jogar sujo, né Eu não, não acho isso legal, não Ó oh. O Mike Brown tinha que incentivar é, Deve ser bug, né? É bug isso É bug Vamos lá, vamos lá Vamos terminar essa corrida aqui Eu não Até que tá boa essa Mercedes aqui Só que a bicha é pesada tem um pessoal que não gosta muito desses eventos com carro sem tunagem, né? Principalmente os carros que são bem ariscos. Aí fica complicado. Uma... Só tem... A gente tá ganhando fácil, hein? Se continuar desse jeito aqui na próxima corrida, é correr pro abraço. Aí vence o... O... o evento sazonal. Vamos ver se aquele carro lá é bom, né? Tem que ver se ele é bom, né? Ué, só foi eu, eu elogiar aqui, já, já começou a complicar a situação ali. O time vermelho já tá com mil pontos, mas a gente ainda tá, tá ganhando, tá ganhando. Vamos embora ixi. Segura essa lasanha aí. Olha a curva aqui, ó. A curva e a barraquinha do Mike Brown ali, né? Deixou a barraquinha dele aí pra nós, de, de recordação, aquele sem vergonha. Mano, vamos fazer esse Event Lab aqui, vai dar três pontos. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Tá compartilhado Corvette, Lamborghini, McLaren, McLaren, eu vou de Corvette. Vamos ver, vamos ver a nota que a gente vai dar pra esse evento aqui. Vamos ver se é um evento digno. Se é um evento digno, né? Gostei, já gostei. Isso aqui é uma pegada de circuito, né? DRS? O que, que é o DRS? Aqui é pra abrir o DRS Do carro? Gostei Que pista é essa, gente? Será que ele quis imitar alguma pista da vida real? Muito legal, hein? Será que demora muito tempo pra fazer isso aqui, velho? A curva de alta aqui Pista é grande, achei que a pista era pequena Primeira volta ainda Mas é bonito, hein Lá, Vamos lá DRS de novo Deve ser, olha, uma curva Bem fechada aqui O que, que é aquele ali Que ele colocou ali Deve ser o nome da equipe, né Me lembrou Monza, Monza nunca, né? Monza passou longe. Aí, duas voltinhas, a pista tem quanto tempo? 1 um minuto e 28. Já perdi tempo aqui. Deixa ver se eu consigo diminuir né, a diferença. DRS, vamos lá de novo. É, tem pistas maiores, né? Tem pistas maiores do que essa aqui O tamanho dessa aqui é razoável Um minuto e pouco A volta Bora Obrigado, Pedro Tamo junto Agora essas casas futurísticas Aqui dá parecendo um sendo Akanda É o Akanda, é? Corrida de velocidade em Wakanda Tem um tobogã aqui, um tobogã. Ao DRS aí, ó. Que é a área do DRS. Mas ela já vem direto para uma curva fechada aqui pro carro. BR BAR tá escrito ali. Eu não sei, né? Não sei nem o que que significa. Que eu passei um pouco do limite, a curva muito fechada. Esse carro que eu atualizei ele. Essa, esse carro aqui ficou muito bom. Mano, Vamos fazer aqui o um Forza Tom. Obtém e dirige o um Nissan GTR Black Edition. Pronto, é esse aqui, ó. Nissan GTR Black Edition. Vença uma corrida de rua com Nissan GTR Black Edition. As corridas de rua são todos esses que tem um ícone roxo, tá? vou fazer esse aqui. Bora lá, vamos fazer esse aqui, ó. Eu configurei, né, a corrida de rua pra ficar de dia. Eu acredito que a, a turnagem desse Nissan GTR Black Edition tá compartilhada aí pra você fazer esse evento aqui, beleza? É só vencer qualquer corridinha de rua. Nossa, véio, esse jogo é lindo, né? Será que dá para pôr anti-lag aqui no GTR? E ele ainda ser um carro legal, né? O Forza deveria ter a opção de tirar muito mais peso do que ele tem atualmente, né? E não subir tanto o nível do, do carro. E deveria ter a opção de, de colocar freio. Bom, se o carro vem com freio de corrida, tinha que ter a opção de tirar e não deveria aumentar tanto o nível do carro né porque a gente acaba não colocando o freio porque a o nível sobe tanto que não dá para você colocar outras peças né de motor e é. a gente que gosta de fazer as tunagens boa para corrida online aí a gente sofre muito com isso né roda também Eu acho que roda não deveria ter diferença de peso Aqui é um jogo arcade, né, cara? Quem quer um simulador mais puxado pro lado simulador, pega o Forza Motorsport, né? Eu acho que seria bem mais divertido. Mano, e o, e o The Crew, velho, o Motor Fest, velho, ele tá a cara do Horizon. Tá a cara, mano. As cores eu achei muito, muito parecido. Tem muito verde... Tem muitos elementos que dá para quebrar na estrada, tá muito igual forza, hein? Tomara que venha com a física boa também, para gente revezar. O decru normal tá na promoção, né? Na Steam, Eu acho que tá 50 reais. Quem, quem é curioso aí e tá afim de testar o jogo, dá uma espiada lá na Steam ou no Xbox, né? Se tiver barato no Xbox. Leva o preço lá pro pessoal da Global Cards que eles conseguem cobrir o valor. Te dá um desconto aí mais do que na loja da Xbox. O link da Global Cards está aí, tá? Ganhar 6 estrelas em placas de perigo? Beleza. Mano, essa placa de perigo aqui é muito fácil ganhar pontos nela. Só fazer duas vezes. É só fazer duas vezes, né? Porque essa placa aqui é muito fácil completar o objetivo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui rapidão. Só um minuto aí, o pessoal do chat. Vamos lá. Essa aqui dá pra pular muito alto. Aí a gente só precisa fazer duas vezes ela. Quer ver? 1222. Aí faz mais uma vez e completa. Agora a gente tem que destruir três câmeras de velocidade. Olha só, chega no radar de velocidade e quebra ele, só isso. Faz isso três vezes. Completamos o Forza Tom Vamos fazer aqui o desafio caça ao tesouro. Se Kuda, cara, ao o nome. A gente tem que pegar um Playman cuda Kuda e fazer o evento Horizon Arcade. O carro é esse aqui, a tonagem tá compartilhada. Tem vários tipos de arcade, esse aqui é de Drift, tá? Tá compartilhada a configuração do Kuda pra Drift e pra corrida normal classe A. Ai, meu Deus, meu Deus paciência, eu não tenho paciência. Ui, lá tá velho. Olha, concluiu. Concluiu rápido, hein? A versão de Drift é bem melhor, gente. Gente, o baú do tesouro tá bem aqui, ó. Nessa localização, depois que você conclui o, Ev o Horizon Arcade. O baú do tesouro fica bem aqui depois que você completa o Horizon Arcade. Ó, gente, tá bem aqui, ó, que fácil, muito fácil, faz o evento de drift, tá? Terminamos o evento sazonal, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for comprar o overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição.